Eu sou o JJ aqui da equipe Drift SC, estamos aqui em Blumenau terminando de preparar o ônibus e as coisas para poder ir para registro. O pessoal está aí terminando de botar os adesivos dos patrocinadores. Temos a x que já foi colocado, que é um dos nossos grandes patrocinadores e apoiadores do esporte. Temos a kits que eles estão colocando agora. Então vamos terminar de colocar os adesivos, terminar de arrumar as malas e agora se jogar lá para registro para o desafio dos drifters. Vamos ver o que, que vai rolar. Um abraço! É Foi muito estrada, chegamos. de muita muito estrada. estrada. <risos> I'm <laughs> with ai hey, galera já fizemos os treinos as qualificações foi Andei legal na qualificação acho que vamos tirar uma posição boa e agora para dar uma depressa contraída aí nós vamos dar uma volta na cidade de registro aí fazendo uma carreata com os carros de gritos. E vamos brincar um pouquinho né? <tos> Vai ter o campeonato de drift lá. O evento amanhã vai bombar, porque... A cidade toda já tá sabendo que nós estamos aqui agora. Ah. Merchandise, é bom. shake her! I'm É isso aí pessoal, acabou o evento, conseguiu um o pódio no um terceiro lugar, a equipe está toda contente porque tivemos batalha d'água pela frente. O petico Didi que é uma pessoa muito experiente e por sorte consegui levar melhor. O tempo choveu como era previsto estava muito diferente no visionado assim, hora ela travava, a hora ela estava linda, algo totalmente atípico, mas foi divertido de andar e estamos contentes. E no terceiro lugar foi merecido e batalhamos para isso. Até a próxima galera.